Hoje eu vou mostrar para vocês o desafio entre amigos. Não saiam daí! Diretora, roda o clipe! Fala família True Surf, aqui é o Andrew L.A. Hoje eu vou mostrar para vocês o desafio entre amigos. A primeira coisa que você tem que ter certeza é que você já adicionou o seu amigo dentro do jogo. Vai aqui embaixo na descrição desse vídeo que eu vou deixar o link de um outro tutorial que ensina como adicionar um amigo dentro do jogo. Também vale lembrar que os desafios não aceitam o Perfect Storm, conhecido como a tempestade perfeita, e todos devem ser feitos em tempo real das condições do mar. Parado para iniciar o desafio? Hoje estamos em Margaret River, com ondas de 8 a 10 pés. Escolha sua praia, roupa, prancha e o surfista que você vai usar. E para fins desse tutorial, estou no canto esquerdo da praia, fiz o drop e tirei um tubinho rápido. Depois que você surfar sua onda, o que você precisa fazer é tocar aqui no botão do replay. Então agora basta tocar aqui no ícone do VS, que seria o desafio vai abrir essa tela nova te dando opções para o desafio com base na onda que você surfou eu vou escolher o tubo vou selecionar qual amigo que você vai enviar esse desafio clicando aqui nesse botão select friend vai aparecer a listagem de todos os seus amigos basta escolher quem você vai desafiar aqui em cima confirma o nome do jogador ou jogadora que você está desafiando agora é só clicar no botão de Create Challenge nessa tela você encontra o resumo de todos os seus desafios como vocês podem ver eu já tinha sido desafiado anteriormente nessa disputa de quem completava o aéreo mais alto em Squeleton Bay. Estou aguardando as ondas do meu amigo. vamos para a segunda parte desse tutorial e para quem está sendo desafiado nessa tela vai mostrar todos os challenges que estão pendentes esperando a sua onda e para você aceitar o desafio e enviar a sua onda basta clicar em play repare que no canto esquerdo superior vai estar mostrando o nome do jogador desafiante e o objetivo que você tem para bater a onda dele Agora a onda do meu amigo que vai conseguir um tempo maior de tubo ganhando esse desafio. Parabéns, você tem um novo recorde. Então é isso, galera. Eu sou o André Lay e vou me despedindo. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like para dar uma força para o canal. Se você não quer perder nenhum vídeo que a gente posta aqui, vai no sininho aqui embaixo e liga as notificações. Aloha e vamos para o surf! Kit Beef, como é o nome da manobra? Nunca ouvi falar, rapaz.